Vai, a bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai a, Vá, novinha, vai, vai. descendo, descendo vai, a bola pro pai, novinha vai Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha vai Descendo,